E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o que tá acontecendo? Onde eu estou? Será que eu estou em Petrolina? Bom, como vocês viram aí galera, esse é o final alternativo, né? O final, se eu não me engano, é o B do Michael. onde ele morre, né? Ele acaba morrendo e existe... Um final alternativo, mano Em relação a esse Pra onde o Michael vai Depois da sua morte, mano Ah, vai, vai, vai, vai Vira purpurina Vai pro céu, vai pro inferno Hoje vocês vão descobrir a verdade Pra onde que o Michael foi Depois da sua morte, mano Que isso, cara? Que isso, mano? Pera aí. Vou tirar minha câmera aqui. Minha câmera tá atrapalhando. Aí, arrumei. Olha lá. O que, que é aquilo, cara? Tá embaçado. O que, que é aquilo, mano? Tive que mudar a câmera aqui, porque... Caraca, onde o Michael foi, velho? Pô, galera, lembrando que isso aqui é uma série do canal, beleza? É é mod, tá? E esses mods dão uma alternativa pro jogo, tá? Já já falei, é para não é, fazer é um saco. Que que é aquilo, velho? Mano. Eita! Que diabo? Onde, que diabo eu tô, velho? Levanta aí! Levanta, Michael! Eu não consigo levantar, velho! Eu não consigo levantar! Aí, levantou! Caraca, velho! O que é aquilo, mano? Onde é que eu tô? E essa mulher aqui, mano? Tô de arma. Pera aí, galera. Eu vou investigar aqui. Eita, olha aqui. Que isso, velho? Caraca, moleque Que que é isso? aqui? é escolha ir pro céu ou pro inferno? Eu quero ir pro céu, velho Aqui que vai Onde é que vai? Me leva pro céu Me leva pro céu Que? Ah Eu... Que isso? Maluco, que isso, cara? Eu tô no Iach essa mulher aqui, mano. Não sei que, tá... que lugar é esse, velho. Caraca, galera, são almas. Caraca, que loucura, mano. Ih, começou a piscar aqui a luz. Meu Deus do céu. Caraca. Ih, eu tô bugando, velho. Sai daí. Nossa. Levanta. Eu buguei. Caraca, são almas, velho Não Caraca, mano Que bagulho bizarro Mano, onde é que eu tô, velho? É um iate, velho Que loucura é essa Será que dá pra voltar? não sei Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não, não tem Eu vi dois corpos flutuando, mano Cadê? Sumiu? Que isso, cara? Olha isso aí, meu Deus do céu É uma cabeça Que isso, cara Uma cabeça pegando fogo Olha, eu passo dentro da pessoa Caraca, o Maicon morreu e foi pro inferno aí, outra cabeça aqui Ah, aqui eu vou ficar bugado, mano Deixa eu, deixa eu voltar pra cá Mano, que loucura! Eu vou voltar. Será que dá pra voltar aqui? Dá, mano, dá. E aqui? Vai pra onde? Que isso, cara? Caraca, o Michael morreu e foi pro inferno. E essas pessoas aqui? Caraca, o cachorro pegando fogo, mano. Dá pra voltar? Olha isso! Caraca, a mulher tá enterrada, mano. Que loucura. Tem um porta. Que que é isso, cara? Oi Olha o que é isso, mano. Onde é que eu tô, galera? Que me jogou! Mano, que loucura! Eu tô perpétuo, velho! É um monstro. E me jogou de novo. Ele não deixa eu chegar perto. Caraca, galera. Que bagulho bizarro, mano. Bom, galera, isso aqui é o port... é os três portais pro inferno. E Jesus tá aqui. Caraca, velho. Muito top, mano, muito top Olha isso Vamos voltar lá, velho, vamos voltar lá Esse aqui são os três portais pro inferno É um final alternativo aí do Michael Depois da sua morte É pra cá que ele veio Bom, espero que vocês tenham gostado Será que vai me jogar de novo? Vou tentar ir nele, vou tentar ir nele Me leva lá, me leva lá Esse é o Capitão Master, velho O Capitão Brabo Ih, ele vai me jogar de novo Olha lá, velho Caraca, moleque Que bagulho bizarro, mano ah, ele Vai me jogar Aí, me jogou pra ele Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!